achando que eu ia esquecer. Calma aí. Guardades essa, guardei de teu cu. Fala direito, alienígena. Que isso, <risos> que isso, pô, cara. Ele Deus. merece. <risos> Cadê, baixei o jogo. Tô baixando também, segurei de volta. Eu tô baixando também. Pô, vou ter que comprar microvolts, hein, família. Vai ter que comprar. Picado, hein? O problema não é nem comprar, o problema é que eu vou ter que colocar os meus dados lá pra comprar. Isso aí já me dá uma preguiça, entendeu? Tu não tem salva na Steam? Não tenho. Jamais. Ó, as tuas coisas. a semana foi uma semana esperando o Serial voltar pra lá e pra perguntar quanto que foi o jogo em Portugal. <risos> Quantos gols o nosso Cristiano Ronaldo meteu na minúscula seleção do Marrocos? Agora tem que terminar. Cadê o resub para falar a palavra. Que filho da puta. Jogou no banco? Ele não jogou? Em algum momento ele jogou contra o Marrocos. Ele jogou assim, acho que ele entrou no, no final do primeiro tempo ou no começo do segundo, não? Tá velho. Bateu a idade no Mano Cristianos. Mano, eu mandei uma imagem pro meu pai de pilotos e comissários de avião aprovam um greve em todo o Brasil a partir do dia 19. Eu vou viajar dia 23 pro Rio Grande do Sul. Ah, eu Gente... pensei, pô, meu pai vai responder alguma coisa falando disso. Ele mandou uma foto de uma cerveja. É. É. Vocês viram o trailer do Project Playtime? Não, pra ver. não. Falaram pra não ver, eu acho. Mano, eu assisti. Mataram todos os Power Rangers, velho. <risos> todos. Mataram todos eles. Rodei. a uba. Ô, oh, você assistiu o trailer do jogo sabe qual jogo do Project Playtime não Brian mano deixa eu ver ma... não olha lá me preocupar eu Luizinho. não acredito que eles fizeram isso mano será que é Kenon, mano o que que você falou Barbs? devo me preocupar o primeiro trailer ou o segundo trailer o primeiro, o primeiro. Tá, primeiro. os dos caras de roupa verde aqui, de, de roupa colorida. É, mano. Os Among Us. Mano. Pegaram o brinquedo, tá olhando. SUS. a terminou de baixar aqui. Eu vou pegar água rapidinho, já volto. Tá que baixando. isso? Desdentaram o bicho? Silêncio. Agora acabou o silêncio, Oi, amor. Agora eu vou. Oi! Oiê! Olha, legal esse trailer, na real, bem feito. Já tá volto. Mor, você foi eleita. Pra quê? A primeira mulher a ter entrado no Discord. <risos> Como assim? Só atrasou 36 minutos, tá safe. Como assim? Só faltava eu? Não. Não, faltou um monte de gente ainda. Ó, tá. Ó, tá. Já volto. Amor, eu fiz o Luiz, o Guache e... E, e o Karen. Bastê. Faz o Bastê! Mano, o Bastê é muito difícil, não vou conseguir. Por quê? Cabelo Impossível ser o Furry Mutou porque chegou uma mulher Tô vendo o trailer porra O trailer foi legal, o trailer tá legal Baixei o jogo. Vamos abrir. Project Playtime. Simbora. Baixei. Tô abrindo. Baixei também. Uma situaçãozinha só. O Tá falando que vai demorar 20 minutos pra baixar ainda. Calma aí. Caralho. Bom, só falta o jogo abrir também. Ah, eu tô limitando o download também. Aqui pra abrir ele demorou. Nossa, fude... puta que pra vocês pariu. aqui que eu colo... pensei que eu tinha colocado o jogo pra eu baixar vou... e quando eu olhei eu tava na carteira comprando outro jogo e não fiz nenhum dos dois. Mano, eu gola, fudeu gola. a resolução do meu PC. passando. Palhaçada. Tem medo do jogo de terror? Medo eu tenho de pagar imposto, mas jogo de terror tem pavor. Eu não tenho medo de pagar imposto, mano. Eu tenho medo de pagar mico na frente. Mano, o jogo te 12, bota do direto São Paulo, direto mano. no jogo sem poder configurar. É medo de pagar imposto? Eu não tenho. Eu tenho medo de ser pego por não pagar. Ah, entendi. Your sister's boyfriend, or isso é entendeu? Nossa, or short. é só negação, Você Desde <risos> né? FPS, irado. Okay. Joga enquanto isso daqui? Oi? Joga enquanto 4? Seis. Nossa! que isso FPS de jogo? <risos> é, então, eu tive que baixar pra caralho também. Oh, é. Eu vou... Cês pula o um tutorial, de... que se foda. Tem como esquipar? Tem. Onde A tá que dá pra esquipar. Vocês assistiram 12 de dezembro? Assistir, assisti, foi, assisti o canal, 12 de assisti. Não? Eu ia perguntar qual que era o... Pera, qual que é o objetivo... O vídeo favorito de vocês? Eu tenho que pegar os, os bagulho e levar pra lá? Tem que achar os, os... Ah, o cara tá tryhardando, tá fazendo tutorial. Dá pra, dá pra você apertar R pra rolar? Eu tenho que achar um brinquedo e colocar aqui. Ele não é de terror, é um jumpscare meio made. Jumpscare é o quê? Mano, minha última live de terror foi eu abrindo Outlast, jogando 25 minutos e fechando, porque eu achei que eu ia infartar. Caralho. Eu odeio o jogo que você okay. não pode matar os, os bichos que segue, eu tipo, só consegui jogar Resident Evil 4 se tem algum momento o jogo deu uma arma. Resident Evil 4 não. Ah, são tipo é as testes que você, é que você que tem que fazer. Você precisa em desses Estou jogando ground, já, já tava passando mal com as Aranhas. What the fuck? In this one, the buttons are going to light up randomly. If a button lights up, hit it immediately. Ah, ah dá, pra um dá pra jogar com um monstro também. Ah, entendi, entendi, entendi. É, essa, essa é uma máquina de tutorial. Pronto, amigos, baixou Eu Estou entrando. What oh, the fuck? Vocês querem ver com que a gente for começar a partida, vai chegar todo mundo? Vai tipo vai entrar todo mundo. A gente vai começar, vai chegar oito pessoas, né? Mario? Aí a gente joga. Ó, uma ou duas e todo mundo espera. Quem espera todo você mundo. Você jogou esse jogo em stream, ô Rafa? Acho que eu vi você jogando. Esse pop playtime? É. Joguei, joguei. É bem feito até. Entendi o que tá acontecendo. Resident Evil 6 com AFA vai rolar um dia. Segundo voz da minha cabeça. Pera, você tem que clicar todos que estavam ligados? É isso? E já desconversou, hein? Caralho, esse aqui é mó difícil de lembrar. Nossa senhora, meu PC vai pegar fogo. Não, esse jogo é bugado FPS. Você falou alguma coisa comigo? Né? Não. Notes, <risos> Vou criar uma sala aqui. Cria aí, cria aí. Ah, legal esses minigamezinhos até. eu A hora. gente tá jogando um até o pessoal entrar. Pode Tem ser, pode baixado? ser. Boa. Rapazada, 11 minutos ainda, viu? 11 vai minutos? Que é o Meu baixou talvez, Vai baixando lá. Não, não. Baixou em, baixou em Luizão, 3 ó. aqui, ó. A gente tá esperando o Luiz. Vai baixando ali. É. nearby. Nice, Pô, oh, parece legal, viu? Eu fiz o, eu, o tutorial aqui da. With the big orange you should shut that. Quickly. Nossa, tem como colocar just... pra pular cinematic? A minha mulher veio quebrada, pediu pra eu pegar... Comigo. E aí, mamador? E aí, mamador? Ele tá mó pequenininho nesse jogo aqui. <risos> Bom, eu não vou fazer o tutorial. O monstro é player também, gente? Eu pulei. Eu achei que era, mas acho que não. Acho que só dá pra customizar a roupa do monstro. Mesmo. Falaram que é, falaram que é. É? É, então tem que ser em ter um monstro, ou 6 Esse ou 5. é, assim. onde o, é que todo o, todo o tutorial. S e é. tutorial. tutorial. É bom é, de que, é. que na parada vai parada aqui. Tá, é, o tutorial é bom viu, de jogar. Ele ensina tipo os minigames. ou oh. oh, Ok, stop. You see that locker behind you? Get inside. Ensina, tipo, a hora em que você tem que fazer. So tem que entrar no armário leak. também igual Nossa, o Nosso está foi pra, pro cacete oh, né, o Meu Deus, meu oh, FP... yeah. Sorry about that. The reason we need people like you to get these parts is because these extraction sites aren't exactly secure. Sharon, eu preciso de você começar a procurar um novo gajo de recursos. Johnny? Johnny? Johnny? Johnny? Ah, e você tem que ficar... E mano, quando você morre, você tem que ficar, tipo, matando os, morrer, os bichos, demônio. Os bichos, os é, mano, achei interessante que você be... tem sempre que fazer alguma coisa no jogo. Hum. Cabe sete pessoas. É, porque um é monstro, né, e outros vocês são players. Espera o quê? Tá baixando, né? Ah, você pode ressuscitar os seus amigos. Quem deixou outra pessoa te dar abacaxi? O Angelini me deu abacaxi. Você virou gay agora? Mano, que isso? Okay. Né? Ela Tá, puxar essa porra aqui. É não te Oi galera, perdão por ter me atrasado. Estava ocupado me machucou. Não, que isso, pô. Você atrasado só 46 minutos, tá tranquilo. Por que, que você me odeia, borda? Eu já falei que eu vou na merda do ano novo, você não precisa ficar me criticando <risos> um pedaço de bola. Que isso? Que... Que... Que... Calma, que... calma, calma, calma. Oh. Falei, tá vendo aí como que é, né? Tá Vocês meio alto aqui. É é. Aqui, beleza. Aqui. Ô, Celsinho, quem você é um simples tirou o nome amigo secreto. <laughs> Entendi. o mais rápido que você pode Não rápido. onde eu Não a mão <genie. laughs> um, right. panel com Vamos pular. Bia, baixa jogo que mandei aí no chat. Vou baixar. O trem deve estar aqui. gente vai jogar esse, é. If ever find yourself oh, yeah. as the last person standing, we'll send a train to extract you alone. But don't worry. It's not gonna come with oh, that all, right? Ah, era porque era pra gente gente? é FPS esse jogo e o caralho 20 FPS no trem da hora <risos> Wow well, right? Quando que saiu esse negócio do playtime oh, Acho é que é essa normal. semana Sério? É uhum. é o que estavam falando que ia sair a terceira DLC não? Não, isso é multiplayer. Ah tá, porque ele tava falando da terceira da É, vai, sair, vai né? ter mais um, vai ter mais um. Você jogou os dois? Joguei o dois, joguei. Agora eu tô jogando de monstro. Então, eu joguei os dois desse e tenho o que, que eu vou jogar de Pô, o negócio de acender assim, é difícil de decorar, oh, é. velho. Peraí. Então vai tá vai baixando, vai tem... baixando, eu vou terminar o tutorial. Ah, tem vários desses, é tipo gerador, só que você tem que fazer puzzle É, isso é literalmente DVD mesmo Tá funcionando Tá funcionando a animação Tem um pequenininho que vai ficar aqui Ok Como é que eu levanto isso? Ah Okay. Char. Left shift. Eu usei, não aconteceu nada. Eu não consigo atacar ele, porra! Tem que esperar o shift voltar. Tô esperando, tô esperando. Agora. agora agora ó. vai carregando tá carregando tá carregando tá carregando shift clique vou de lado vou de lado É nessa, é nessa. É nessa pra caralho, é nessa pra caralho. Vê. Terminou o tutorial, vambora. Não, você aí, defende aí. Eu não sei mandar se isso não, então vou te mandar, ó, vê aí se vai. Se defende aí. eu, Ih, não, eu, não, aí. Consigo, eu não consigo te mandar. Vou entrar, ali, vou entrar, vou fazer minha mãozinha se estilosa aqui. Então. Então Para, defende, Gary! Então. Ué, o Matt chegou aqui, mas o Matt ele ele não não tinha medo tal tá João de Santo Cristo e aí Luiz era o que todos quando ele se e aí Matt já tá baixando o jogo eu já já tá baixando o jogo, jogo já o que vai ser qual jogo que esse vai ser? aí que eu mandei é esse aí que eu mandei, que que eu mandei que eu no shed é para é, é só seis é sete na real que sete, cara, sete caramba, pessoas a gente em sete que essa é, que é possivelmente a skin mais feia que eu já vi na história dos videogames Project Nunca mais chame de Playtime. time. Baixou, né? Vamos pular Eu, fazendo um eu, te, down, eu tentei evitar te o oh, Rafa. Foi? Eu vou tentar dar join, peraí. Vamos ver. Mas, oh, gente, a gente vai jogar tabletop simulator depois? Mais tarde, vamos, vamos. vamos. vamos jogar mais tarde. Só a que... gente poderia jogar um code names. Calma ah, aí, não! Podia... Oh, Olha o match gente... aí, ó. A gente podia jogar Black Stories, né? Mas aí não mas aí não, precisa de, de tabuleiro vamos. pra isso, é só umas, uns enigmas. É verdade. Hoje é bom nisso, é né, menino, Celso? Eu sou bom em tudo. Eu tô bem baixando aqui, porque, porque já. O que eu falei, que a gente ia tudo baixar esse jogo, é, é a verdade. vai jogar, ia chegar oitava pessoa. Não, a gente, vai ter que, a, gente pra... vai, a gente vai ter que jogar um. Não. A gente vai jogar uma, a gente vai jogar uma. A gente vai jogar não, não. Joga joguem uma tranquilamente, amigos. Eu, não, eu... gente, vocês querem que eu me foda e, vá e faça... Não, uma... Como é que eu, eu entro posso. numa partida, cinema caralho? Cinema Greg, eu... Eu permito, meu, que você entre, meu, e jogue com seus amigos e eu fico aqui assistindo. Não, amor, que mano, é não, não, que isso? Mano, literalmente não tem como você é escrever. Como é, como é que eu dou join nessa partida, Odan? Não consegue? Tio, vocês estão tá jogando, gente? É. Ah, é. Vai, vai, vai embora. ah amor, não, não, não, não. Mano, tem server list, host ah, e Lucas. quick play. O server list não tem o seu nome. Deixa eu ver, vou tentar cair. Tchau, gente. chat, tchau, match. Eu vou, vou convidar, eu convidar. é mais legal. Eu vou beleza, o... mano? Alô? Vou tentar hostear, peraí. Beleza, peraí. Friends oh, only. Deus, tira uma dúvida aqui, por favor, por gentileza. E que é, hein? É a... Por que que tu tá já falando grosso comigo, se eu nem te falei desculpa, nada de novo a Deus? É? pelo amor de Deus. É que você botou o sotaque solista e eu não consegui. Ah, tá. criei, tá, criei. Porque criei. tu não gosta de um sotaquezinho solista? Uh, Ele não gosta. Aí como é que eu de convido? Você é que gosta, né? Quando eu tô no personagem, né? Pô, da hora é que vocês falam melhor com sotaque gaúcho do que eu e o Rafa. Pois é. <risos> É que o Rafa <risos> não é gaúcho, né? Ele é de carazinho, Isso, Ah, eu consegui bem, invitar, ó. ó mesmo, eu invitei. Mano. Vê se foi. Foi. Invite. Que jogo vocês vão jogar agora, rapaziada? Que ele É É o que tá. eu mandei no é, chat aí. Do outro lado. Ah, não cansei desse já, mano. Pera aí. Ai, que medo! Sus! Eu acho que o jogo bugou, tá? Eu convidei, é, ó. Sim. Eu vou convidar o Abastê. Tem como de nada? O tá funcionando? Né? Alô, amigos. Amigos. É Alo, quem, mano, quem for tem. entrando? Fala, quem for barbaço. entrando? Cabissete. Fala, Gary. Ô, oh, o meu. o como... oh, Mas e aí, como, como, como é que eu vou entrar? Tá no chat, Alguém entrou? Geral, Oi, Idan. Hum, não era os abungas desse é? jogo, não, mano? Por que tinha boneco? Qual que é o nome do server, amigos? Como eu vou convidar, vou convidar. Pau, vou pegar no seu pau, vou pegar no seu pau, Pera, Borba, eu tenho você na Steam? Eu acho que não, hein? Você consegue invitar aí? Corta esse também. Todo mundo me odeia, acabei de descobrir Alguém isso. tem você na Steam, Borba? Ah, muita gente me tem na Steam. Mas quem daqui tem? Daqui? Ninguém, todo mundo Olha me odeia aí, aqui. o cara disse Mano, o cara é Eu literalmente... um não ter o Borba na Steam. Steam. Eu sou... tá, ah, que saudade da minha internet de 600 MB. Tá, Agora ah, tá demorando ah, um mano. pouco. Não tem, não tem como entrar direto? Só dá pro invite? Ah, aparentemente sim. Eu vou tentar... É o seguinte, eu vou, vou te adicionar na Steam aqui rapidão. Vê se tu consegue. Me diz seu nome na Steam aí: BorbaJR. Abruzzo. Quem é você na Steam? Não tem, Borba? Não tem. Mandei, né? mandei, mandei. Eu te adicionei, não te adicionei. Acho que você não me aceitou. Não, você não manda não. Ah, eu acho que ah. eu Gente, eu dei o script Charl. Qual que é to o seu? aqui, Mano, como é que, que pula essa buceta? Eu coloquei pra É combater, só apertar não, S, é só apertar não, S. pula, pula. ela? Ah tá. Ah tá. Adicionou ah, o Barba. Tá. Adicionei, já aceitei. Invitei. Ô, oh, Barba, você me invita? Eu acho que eu não tenho você no Steam também não, velho. acho que ele te evita, Uá. Lu. É, não. não ela falou Barba. Ah, eu Bor... entendi. O Barba não me tem no Steam também, não, velho. E ele é mó legal comigo pessoalmente. Eu não te tenho na Steam. O que Neste. não significa nada, se você parar pra pensar né? É verdade. Eu não te tenho na Steam ou Gary Law? Ele não tem, mano. jogando o aqui, viu? Ah, pelo amor de Deus. Oi, Luizão! Um lugar a menos que eu te xingar. É. Luizão, Luizão, você é o único que eu dei oi aqui. O resto eu só falei que eu quero ter um pau do tamanho de um pé de mesa, para que ela dissesse que tá uma beleza. Gente, eu… Jorge, que desânimo. Eu entro no server list… Uau, vamos lá! Quem aí? Uau, uh, borba! Ah, cara, que irado! Olha isso, olha minhas mãos! Oh. Nossa, os nossos oh. amigos estão oh. entrando no jogo! Uuuuh! Oh, bate, bate aí, bate aí, man. Oh. E bati na oh. tua cara. Como que tem, eu entro gente? Tem tutorial nessa brincadeira? Esquipa, pode, pode esquipar, popular. eu explico, eu explico que estiver jogando. É fácil. Vou pegar no seu pau, vou pegar no então, seu, pau, seu, gente seu tá pau, pegar no seu pau, pegar no no seu pau, pegar no do pau. Barba, não gente, não. Meu Deus, eu quando eu baixar, baixar, eu volto, peraí. Ó vou... amiga, amiga 1, Amiga 1, aqui ó, aqui ó. Tem VoIP vai... no jogo? Ah. Seria irado se tivesse. Não tem. Eu sou amiga do Dan. Não. Por que o Selfit não tá online no jogo? Ele tá disponível, mas não tá jogando. Você invitou a Bia, Rafa? Não, ainda não, acho que não. Eu tava esperando alguém, a mais gente me falar, calma aí. Eu aceitei, mas acho que não foi. Aqui foi ó, você aqui ó, Lucetra, ó, você aqui ó. Oi, Lucetra, Oi, como é que tá, seu, bem, no... que tá foi, seu nome? Como é que tá seu nome, Bia? Correndo. Como é que tá seu nome, Bia? Bia. Tá Abaixa aí. as configurações aí, ô Lucetra, que o negócio é doido mesmo. Ah, limita o FS pra 60. Vai ter que ser. Ah, é verdade né? Só vou limitar, pera aí. Como faz, isso? Ah, você o não é Borba não consciente. pode ver uma chancezinha que ele quer militar, né? Ah, tá ligado. Uau! Agora eu tô jogando outro game. Outra gameplay. Opa, travou. Outra, Vou botar Upa, travo. outra cama vida. Cama. Outro mundo. Outro patamar. Oi, galera! <risos> eu sou o único que não é amarelo aqui. É verdade. Você é, não é amarelo. Porque... Porque não Por que você não customizar? É aperta M. Amarelo? Aperta é. M aí, pô. M? Não dá pra ser outras cores. Eu quero ser mardinho. Falta duas pessoas pra entrar. Deixa eu ver, você vou. Ser... Caralho, o pai é um pirulito. Eu não sei esse pirulito pansexual aqui. Não! Eu vou ser trans! Mano, Caramba, as skins desse trans. jogo são muito feias, brother? brother. Puta Só que, que pariu! Trans? É muito e eu feio esse piratinho! Um pirulito o quê? Me descreve aí. Você é bi assexuado! É bi! Tem como mudar a mãozinha, não acredito, preciso de pra luz, Tem, mudar a mãozinha. Aí. Então eu sou trans e eu sou hétero, então é cinza, né, que é hétero. Como é que é hétero? É assim, ó. Eu quero ver, ó. Oh. Toma essa mãozinha. Eu vou ir na minha clássica pronto. skin de Among Us, pronto. Pronto. Caralho, tô muito trans. Gente, falta tô dois, muito falta trans, Falta dois, falta dois. Quem que tá baixando? Match, baixou? Ih, dá pra colocar uma tá mão. Tá mutado, cara... burro. Caralho, gente, tô muito trans. Caralho, tô muito trans. Vou começar, hein, não? Vamos começar uma então? Vamos começar uma então? Eu vou mijar até o pessoal entrar mais alguém. Vai mijar? mijar então. Então, lá, o pessoal. Que isso, gente? Eu ah, não gosto desse tipo de violência na casa, Everybody não. É brincadeira, hein? Gente, voltei. Simplesmente minha câmera caiu da minha mesa e quebrou. Oh, <risos> <A> é câmera! <risos> Mas é o que importa: você baixou o jogo? Hum, Nossa, Filho da puta, puta, mano. Nossa, Nossa baixou, baixou, velho. Baixou, baixou, baixou, baixou. Baixei, baixei. Ah, isso, baixei, é isso, pô. Porque humilde. sabe por quê? Bora, porque vai. pra mim não importa o rosto, não importa a câmera, não importa a essência. E esse jogo não teria Bora, essência sem você, meu amigão. E tu sabe o que é pior, Celbis? O que que foi, Gurian? O quadro é tipo assim: a minha câmera caiu e do meu lado tem bem aquele quadro do Cavalcante, que tu sabe bem qual é que eu sei. O que eu te é, dei, né? É isso mesmo, bah, a câmera não caiu, e O quadro segurou. Tu acredita nisso? O, quer dizer que o meu presente que eu te dei te salvou de um puta de um prejuízo. Sim. Nossa, não acredito a ironia, nisso. A ironia do destino. Qual teu nome é na Steam? Realmente uma divina Steam? Qual teu Gisele? nome na Steam? Gisele. Ah, tá lá, convidada. Tá, porra, é o mesmo nome há 15 anos, mano. Mas é você não é o seu nome? Como ah, tá. É que eu vou saber que você sabe. Mano, você é muito bi, você é muito bi. <risos> tu não chamou ainda o Diego o Tigre Galante, porra. Bah, dia. Diego, é que tu não me falou nada, né? Como é que eu vou adivinhar que tu quer que eu